Bom, nós estamos de volta com a última parte do RBS Esporte Hoje aqui da Passarela do Samba Nego Querido Que recebe hoje e amanhã a segunda etapa do Campeonato Catarinense de Arrancadas Esse cara que está aqui do meu lado É um dos convidados para essa segunda etapa do Campeonato Catarinense de Arrancadas Ele não está aqui para competir, está aqui para fazer uma exibição de drifting E o Jonathan vai explicar para a gente primeiro o que é o drifting Como é que funciona? Bem, o drifting na verdade é uma técnica que foi criada há mais de 30 anos Praticamente no Japão Onde a técnica que é usada, você entra na curva e as rodas têm que estar viradas para o lado oposto. Então, você vai estar fazendo a curva para um lado, a roda para o outro e automaticamente o carro deslizando. Então, essa técnica foi criada, o pessoal viu que sai mais rápido da curva e começou a praticar ela. Num campeonato, além da pontuação que você tem para isso, tu vai ter o mata-mata onde você tem que andar junto. Então, você vai andar com o carro na frente fazendo a curva, drift e a... vai, vai ganhar pontuação por ângulo, velocidade e a distância do carro da, da frente. Então não é uma questão de chegar em primeiro, e sim de uma boa apresentação e um bom ângulo na entrada do, da curva. Eu preciso de um carro especial para isso. Esse sim. é um carro veio direto do Japão. Veio direto do Japão. É o um Nissan Silvia, é um quatro cilindro turbo. Hoje bate 7.500 RPM, é um carro totalmente preparado no Japão, para que... O carro tem que ser especial para isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, hoje, amanhã, você está aqui na Passarela do Samba, isso. campeonato catarinense a arrancada, segunda etapa. Faz convite para o pessoal que está em casa lá. Para quem estiver em casa, venha conhecer o Drift. Você está aqui sábado e domingo fazendo a apresentação. E para quem quiser conhecer de perto o carro, venha nos conhecer. E o RBS Esporte de hoje está terminando com uma reportagem especial.